E aí, gangue do mal! Da hora, da hora! Hoje aqui eu vou mostrar pra vocês um videozinho Tá parecendo da hora aí, Gui? Tá, tá, tá Minha cara tá bonitinha? Tá, tá, Ó, que lindo Hoje eu tô com a gangue aqui, hein? Ó, molecada É? Tudo jogando Free Fire? Essa geração de hoje em dia é tudo Nutella, né, mano? Ah, tá tirando Então, vai vendo Tô mexendo aqui no assoalho do hortelã Tá feio, hein, mano? Tá zoado o bagulho Garanto pra vocês que 80% dos seguidores aí que tem Gol sofre do mesmo jeito E outra em detalhe, antigo dono desse carro, Thiago Ele pagou pro cara arrumar isso aí, mano Vou mostrar pra vocês a cagada que o cara fez, mano Isso aí é normal Não tô generalizando, falando que todos os funilheiros fazem Mas tem bastante safadinha por aí, viu, meu? São os caras aí que só querem tomar o dinheirinho da gente, certo? Então vou mostrar pra vocês ali como é que tá Tô raspando tudo, arrancando tudo, já comecei Dei até uma regaçadinha na mão, mas vamos lá? Vou mostrar direitinho e tal. E aí eu vou mostrar do jeito que eu faço. Algumas coisinhas ali que... Que, que é provisório, não vai ser definitivo, certo? Tem uns podrão monstro ali também. Só que daí aí eu vou ter que pagar pra fazer. Porque eu não tenho ferramenta pra isso. Fechou? É nóis, vou mostrar lá agora. E aí, rapaziada gangue do mal. Ó, fui ali hein, rapidinho na casa de um amigo. Tem uma loja aqui na minha cidade. Peguei emprestado um soprador térmico pra fazer um teste. Puta merda, é facinho tirar com isso aqui, bicho. Gostei, hein? Top, ó. Você vê que o sopradorzinho. esquentaninha aqui, ó. Ó, sem esquentar. Ó, como é duro, ó. Ó, não sai. Tá vendo? Aí você vê que o sopradorzão aqui, ó. Dá uma esquentada. Ó. Lindo, lindo. <risos> Olha é. lá, agora eu consegui remover tudo, tá? Puta merda, bicho. Ó, quem puder, tem um desse aqui. É legal, hein, bicho? É muito bom, muito bom, muito bom. Facilita demais, mano, demais. Aí, agora, vou dar uma escovada em tudo aqui, ó. Furadeirinha, escovinha de aço. E vou dar uma escovada em tudo pra tirar bem o ferrugem. Depois vou passar um ferrox e já era. Dá pra ver que aqui, ó, aqui não vai ter jeito não, viu? Aqui eu vou ter que mandar trocar. Porque afetou a parte de baixo também. Aí aqui, ó, não, aí não vai dar pra ver, mas aqui tem uns podrezinhos, ó. Que daí a gente faz na fibrinha, só pra tapar o buraco, não pegou a estrutura do carro, nada. Trata essa ferrugem e tal. Passa uma fibrinha. Ali na outra ponta também tem. hábito mas fibra é ruim. Mas é mil vezes melhor do que fazer essa merda que o cara fez aqui, ó Esse podrezinho aqui, ó É coisa que não afetou a estrutura do carro, ó Aqui também, ó Estrutura que eu digo é essas longarinas, ó O túnel ali As caixas de ar, tá? Então não afetou, então Aqui eu só passo uma fibrinha É um negócio provisório Vocês também podem fazer isso aí provisório Vocês mesmo fazem na casa de vocês Fizer direitinho, dura anos, hein, ó Dura anos. O importante é você matar a ferrugem. Aqui do jeito que tá, aqui ó. Um exemplo. Do jeito que eu tirei aqui e deixei aqui. Se eu fizer a mesma coisa que o cara fez, meter uma. Um capeolzinho por cima aqui. Uma coisinha aqui. Tipo, daqui 3, 4 meses já vai estar tá estourando tudo de novo. E piorando, porque eu não matei a ferrugem, tá? Aqui eu mato a ferrugem. Depois eu aplico um wash primezinho. Fibrinha nele. Bem aplicadinho, do jeitinho certo Dá pra durar aí uns aninhos viu? Se não ficar entrando muita umidade pra dentro do carro Dá pra durar bem, tá bom? É um negócio bem baratinho Vocês não vão gastar nada E vai resolver o problema de vocês Fechou? Aqui, pessoal, ó limpei, tá? Vou emendar um ferrox aqui, ó super removedor de ferrugem, e aí vou deixar de um dia pro outro, se vocês for coisar no mesmo dia, ó, mete a mascarinha, tá? Vou meter um ferroquezinho deixo, amanhã eu venho escovo tudo deixar o bicho comendo bem, hein? Só uma descansadinha que eu trabalhei essa noite. Juídias agora é isso, largo aqui amanhã eu venho com a escovinha de aço de novo, certo? removo tudo aí vou passar para o outro lado o outro lado vai ser o mesmo processo certo? e aí removo tudo, aí a gente vem tratando a bicha, depois disso a gente vai passar um wash primer depois vamos vir com a fibra tapar os podrezinhos né, que ficou aqui, depois em cima disso a gente vai aplicar tinta PU misturado com KPO e aí aqui depois eu vou passar manta asfáltica e carpete, é isso fechou? no final das contas eu vou deixar quanto que nós vai gastar desse troço aí, você vai ver só como é baratinho aqui eu vou ter que gastar um pouco mais porque eu vou ter que morrer com funileiro aqui, né meu? vou ter que pagar pra alguém fazer essa parte aqui se não ia ser bem facinho, bem baratinho mas faz parte, né? vamos lá, vamos pra cima Fechou? Amanhã estamos de volta. Cadê minha pistola? E aí? Da hora? Voltamos, hein? Dando continuidade aqui, ó. Removi tudo. Esse lado aqui não tá ruim, hein? Quer dizer, tá ruim, mas também não tá muito bom, não que vai dar para tapar na fibrinha, beleza? Ali não vai ter como não, ali vou ter que pagar para alguém cortar e fazer de novo. Fechou agora aqui, ó, uma demonzinha de Wash Prime. Aplicar. A câmera tá cheia de sujeira aqui, ó. Né? Acabei de aplicar o Wash Prime, isso aí é muito importante, hein? Né Gui? É. Muito importante aplicar o Wash Prime para anticorrosivo, promotor de aderência. Agora, aqueles buracão, ó, tá vendo lá no canto? Aqui lá eu vou tapar tudo na fibrinha. Aqui atrás também tem uns buraquinhos, só que é da lata mesmo. Também fibra. Aqui, ó. Fibra. Esse pedaço aqui, ó. Não vai ter como, isso aqui eu vou ter que pagar pra alguém fazer, né? Vou ter que levar no funileiro depois pra eles trocar aquele pedaço ali Porque pegou a estrutura de baixo O lado de lá não chegou a pegar a estrutura As caixas de ar tão boas Eita, tá Dá pra soltar um pipo, hein? As caixas de ar lá tá tudo boa, Não tá podre Então só vou tapar aqueles furinhos lá com a fibrinha E sucesso Muita gente critica a fibra, hein? Fala que é ruim, não sei o que É ruim se não souber fazer se souber fazer direitinho, do jeito que eu estou fazendo aqui ó, Limpar bem Deixar na lata bonitinho Passar um ferrox Porque o problema é que o pessoal na fibra faz o que? Ele escata lá o ferrugem lá, o podre Mete fibra em cima e boa Não, antes tem que matar o ferrugem que está lá Senão ele vai comer por baixo do mesmo jeito E aí aplica um ferrox Tira na escova de aço, na furadeira E aí vem com a fibrinha Fechou? É isso aí vamos lá, ó, fibrinha, né, todo mundo já sabe cata aqui, o um potinho resina para laminação colocou aqui um, uma quantidade que você quer usar cadê meu catalisador, hein <risos> tá no meu bolso tá, beleza. antes é bom cortar, hein Corta antes, põe a mascarinha porque o bagulho é foda Finalizando aqui então o vídeo. Mostrar pra vocês como é que ficou, ó. Claro que não tá lisinho, não tá bonitinho, mas tá super protegido, ó. Lembra, né? Aqui foi tudo feito na fibra, ó. Fibra. Isso aqui, gente. Falo pra vocês. Ó, fibra. Certo? Emborrachadinho. Aqui foi aplicado tinta PU com KPO. Você cata tinta PU Um quarto de tinta PU Pra Aqui, ó, tá branco porque eu passei um siliconinho Pra não entrar água, certo? Ó Esse emborrachamento aqui, ó Aprendi com um amigo meu lá do sul Ele falou que, que fica bom Fiz no meu tião Fiz no meu no, no tião todinho assim, ó E agora eu tô aplicando a manta aqui, tá? Manta que eu estou usando é essa da Veda City mesmo ó. Aquelas outras lá de, de Pra isso mesmo é super cara Então Dizem que essa daqui funciona, eu nunca usei Vou usar agora, tá? É super simples, só pegar e colar Ela tem um, um velcrozinho aqui ó, Colinha, cola Depois você aplica o soprador em cima Fica zero Então voltando aqui, ó Você cata tinta PU, qualquer tinta PU Qualquer cor Com KPO Aí você cata a latinha de KPO e dilui ela inteira num quarto de tinta PU. E apliquei com o pincel mesmo, ó. Tem até as marquinhas do pincel, tá vendo? Já era. Já era. Se fizer isso, pessoal, pode fazer sem medo, mano. Ó, tá vendo, ó. Se eu tiver com esse carro daqui um tempo ainda, eu não sei se eu vou arrancar, né? Mas eu garanto pra vocês que não, não apodrece. Agora, claro, que nem lá do outro lado lá, ó Pegou estrutura, tá vendo, ó Aquela longarina que passa embaixo lá, ó Afetou ela, então vou ter que trocar todo aquele pedaço ali Também não sou besta de fazer cagada, né? Mas se tiver podrinho assim, sabe? Uns pedacinho podrinho tal Que não pegou estrutura aqui, ó Também só tem um pedacinho e tal Tranquilo, pode fazer na fibrinha Se fizer direitinho, não dá problema Tá bom? É nóis Daqui a pouco eu mostro pra você como é que ficou Finalizado aqui com a mantinha